passando para recomendar o livro O Poder da Atualização atualizando mentes e gerando novos resultados. O livro foi escrito por meu amigo, pastor Marquinhos Maciel, e eu fui tão abençoado pela leitura que pedi a ele permissão para que pudéssemos publicar o livro pelo Orvalho e alcançar o maior número possível de pessoas. Estamos vivendo um tempo onde a atualização se faz necessária em todas as áreas, né? no exercício do ministério, na profissão. No entanto, nós precisamos entender o que pode ser atualizado e o que não. O pastor Marquinhos escreveu com muita precisão um material que vai abençoar todo mundo, dos líderes envolvidos no Ministério aos profissionais. Uma excelente leitura, eu recomendo.